Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. Fila de espera da Titã 160 vai aumentar. Seguinte, família, eu sou o Diogo011. E no vídeo de hoje, eu quero trocar uma ideia com vocês: porque a fila de espera da 160 vai aumentar. E eu vou falar pra você nesse vídeo de hoje o porquê Isso deve acontecer agora em 2023 Vou explicar pra vocês o porquê Firmeza? É o seguinte Pra quem não acompanha aqui o canal é, A Honda já anunciou que agora em 2023 Ela vai lançar a Twister 300 cilindradas E vai tirar de linha a Twister 250 cilindradas e o que, que isso tem a ver com o aumento da fila de espera da Titan? É o seguinte, todo pessoal que fez consórcio da Twister 250, como a moto vai sair de linha, eles vão poder optar por trocar o, o, trocar o consórcio para pegar a Titã, para pegar uma moto mais barata no caso né ou pegar a twister 300 cilindradas, que ela é, ela é bem mais cara agora pensa comigo família que, que vocês preferem imagina para vocês aí que se vocês estivessem aí no consórcio da twister 250 a carta de crédito do consórcio é de 20 mil mais ou menos e da Titan é por volta de 17 mil. A Twister 300 vai estar tá saindo na loja por volta de 28 mil reais, ou seja, o valor dela para quem tem o, o consórcio da Twister 250, vai aumentar muito. Mais ou menos uns cinco, 6 mil reais deve aumentar o valor da Twister 250 para Twister 300. E para quem quiser pegar a Titan, o valor vai diminuir cerca de 3 mil reais, mais ou menos. E o que, que você acha que a galera que tem consórcio deve optar? Com certeza o pessoal vai optar por pegar o a moto mais barata, para ser contemplado até mais rápido. O lance vai ser menor também. O pessoal sair de um de um consórcio de 20 mil reais um consórcio aí de 26, 27, 28 mil reais É bem difícil Porque o valor é muito mais alto Mas muito mais alto Geralmente o pessoal Que pega a 250 É o pessoal que quer uma Titan 160 Um pouco melhor, né? Um motor um pouco maior Uma moto um pouco maior Então eu acredito que com certeza o pessoal vai optar por pegar mesmo o consórcio da Titan. Com isso vai aumentar as vendas de Titan 160. E hoje em dia, a fila de espera não tá muito grande. Pelo menos aqui na minha cidade não tá. É, tá por volta de 40 dias, se não me engano. Um mês, 40 dias. Depende da cor também da moto que você escolher, né? É, isso varia muito Se você pegar uma cor cinza, vermelho, São cores que demora mais A cor cinza que tá mais vendendo, se não me engano Se você pegar a cor prata É a que menos vende Então é mais fácil de você ter A moto prata Mas a minha moto mesmo Quando eu comprei ela, eu demorei dois meses para pegar Demorei bastante E agora que vai vender mais motos com certeza vai aumentar a fila de espera para pegar a Tita 160. E para você consultar isso, para saber qual posição você tá na fila de espera, para depois que você já foi contemplado, né? Você já foi contemplado, ou para você mesmo que vai pagar a vista, você comprou a moto, você pode ver com o seu vendedor. Da Honda Pergunta qual a posição que você tá Ah, tô, tem 15 pessoas na minha frente Tem 20 pessoas na minha frente Aí você pode perguntar também quantos motos chega por mês Ah, chega aqui na loja 5 motos por mês Então dá pra você saber mais ou menos Quanto tempo você vai ficar na fila de espera Tem o um concessionário que O pessoal tá falando que tá demorando 6 meses 6 meses, é muita coisa rapaziada 6 meses pra esperar Imagina quem faz consórcio quem fez o consórcio, tem certeza que pode ser o caso de vocês aí. É, é fez o consórcio, demorou meses ou até anos para ser contemplado e depois o vendedor pede mais seis meses de espera. É um tempo muito ó, agonizante, né? O pessoal acorda todo dia pensando quando vai chegar minha moto, quando vai chegar minha moto. Já foi contemplado, tá esperando chegar e demora muito para chegar, não chegar nunca. <risos> a molecadinha pediu pra cortar <risos> E o pessoal Depois que você comprou a moto Você sempre tá querendo pegar a moto O mais rápido possível, né E tem que ter essa espera chata Que a gente tem que, é obrigado a esperar, né Porque não tem moto Agora ainda mais a fábrica Da Honda vai entrar de férias De fim de ano Vai atrasar mais ainda Então com certeza Aí no comecinho de 2023 as filas de espera vão estar bem alta Deve aumentar bastante Infelizmente né E quando tem muita fila de espera O que acontece? O preço da moto sobe também Porque tem muita moto Sendo comprada Tem muito pedido Muita oferta e pouca demanda Aí a Honda vai lá e aumenta o preço É isso que acontece Infelizmente né É mais 160 E é isso família Esse é o recado que eu tenho pra dar para vocês aí é, eu tinha falado com o vendedor da Honda sobre o consórcio da Twister Ele tinha me passado que ou o pessoal vai ficar com a Titã ou vai ficar com uma, a Twister 300 Normalmente o pessoal vai pra moto mais barato, né? Que é mais fácil Ao invés de pagar mais, pagar menos, e já tá de moto É mais cômodo, né? Eu, pelo menos, eu faria isso Comenta aí, você, você ficaria no consórcio pra pegar a Twister 300 Pagando 5 mil reais a mais Ou pegaria a Titan Pagando 3 mil reais a menos Comenta Vamos ver aí o que o pessoal acha Quem, quem comenta mais Mas com certeza é a Titanzona Fechou família Aqui na descrição do vídeo o contato pra você Fazer seguro na sua moto Final de ano aí é perigoso Tem muito roubo de moto, de carro Que o pessoal fica zoando aí na favela então se protege, faz o segurinho. E é nós. Tem mais. Tem quase 600 vídeos aqui no canal para você assistir. Se qualquer dúvida, de 160 para você ficar sabendo sobre as novidades. Só se inscrever aqui no canal e dar uma pesquisada nos vídeos que já foram feitos aqui. Firmeza? É nós, estamos junto. É marcha